pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim é hoje vamos seguir mais um passo a passo reciclando sempre ó vamos aproveitar essa garrafa aqui de suco certo e esse vasinho aqui aqui geralmente a gente compra com plantas e depois a gente muda para algum outro vaso que a gente queira certo e vamos fazer aqui algum projeto o projeto de hoje é um vaso é, é um sapo certo segurando um vasinho mas vocês vão ver no, no decorrer do vídeo é, como é que vai ser o processo desse, desse, desse vaso, tá bom? não perca um detalhe e aproveitando antes de começar aqui o passo a passo deixa o joinha, tá bom? e se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal também pra ajudar a compartilhar também nossos vídeos, é muito importante então vamos precisar desses materiais aqui e essa natinha aqui ó. aqui eu coloquei só cimento e água e tecido e vamos desenvolver tudo isso aqui Pessoal, vamos dar só uns preenchimentos aqui, ó, onde vai ser a cabeça do sapo, certo? Para ficar melhor para a gente, a gente modelar, preencher. deixar essa parte mais redondinha possível. Aí com a massa, ó, ajuda também. Essa tira. botar aqui de lado aqui vai ser os braços ó. certo? vai ficar assim aqui aí a gente agora espera secar por 24 horas pra gente começar a fazer um preenchimento nele ó pessoal, depois de seco fica assim, certo? aqui não precisa colocar tecido não porque vai servir para, para a drenagem da nossa planta Certo? E fiz também esses dois furinhos aqui na frente Com a faca Certo? E vocês façam em carro também Esses furinhos Aí essa massa aqui já tem aqui no canal Que é de cimento e areia peneirada E vou deixar na descrição do vídeo E no card que vai aparecer para vocês também Tá bom? E agora vamos só começar a preencher isso aqui Ó, oh, pessoal, agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra, tá bom? Pra gente vir e modelar, ok? Eu espero que vocês assistam até o final desse vídeo, que eu vou fazer uma pergunta pra vocês no final, ok? Ó, oh, pessoal, secou aqui a nossa peça, ó. Então, quando essa massa ainda tava mole aqui no vasinho, eu, fiz, eu peguei uma esteca, ó. E fiz só essas, essas marcações aqui pra imitar um tronco, certo? E vamos começar a modelar de novo com essa mesma massa que tem aqui no canal, tá bom? Vamos aqui umedecer e começar a modelagem. Pessoal, eu fiz dois vasinhos desse, certo? Um casalzinho. O sapinho e essa aqui vai ser a sapinha. Aí eu fiz duas bolinhas aqui, ó, depois da, da coxa. Aí eu vou fazer o bumbum aqui. Você vai fazer duas bolinhas e colocar do lado do outro e aqui, ó, modelando. Ó, pessoal, pra, pra fazer os pezinhos, vamos fazer... Uma bolinha, depois uma coxinha, assim ó. Vou colocar aqui a massa, um cabo do pincel, faz um buraquinho aqui ó. Aí com a esteca faz só marcações. Ó pessoal, ficou assim os dois pezinhos, certo? E como eu tinha dito, ó. Eu tinha feito já outro, né? No caso eu tô fazendo dois. E essa aqui vai ser a sapinha. Por conta do bumbumzinho eu quero que fique assim. E esse vai ser o sapo. Então depois de seco ele fica assim, certo? Ó, os pezinhos. E vamos fazer esse acabamento aqui ó, do fundo, aqui. Pronto pessoal, é assim. Aqui eu não vou colocar massa porque vai ficar... Para o furo da drenagem, certo? Agora vamos esperar isso aqui secar tudo por 24 horas. Lixar. Eu já vem já com as peças brancas, Pintada de branco. Só para a gente pintar, tá bom? Pronto, pessoal. Chegou a meia hora, que é a hora da pintura, certo? Então, é, já dei a demão mão de tinta branca aqui para a parede. Ok? E eu vou usar essas tintas aqui, ó. Para tecido, que eu ganhei aqui de uma amiga. Então, eu vou usar todas elas agora. E também para fazer... As perninhas, ó. Essa eu comprei esse cordão aqui de seda, aí fiz uma trança, ó, pra fazer as perninhas do sapo. Aí no final vocês vão ver como, como fica. E Flávio me deu essa ideia aqui, ó, pra tá decorando um sapinho com esses cordãozinho de sisal, que a gente tem, barbante no caso. Tá bom, e agora vamos começar a pintar. Ó pessoal, agora vamos colocar aqui, colocar aqui a tirinha, ó. Esses buraquinhos aqui, ó. Certo? Vou colocar por aqui. Fica assim, ó. Pega um desse. cordão que vocês ó, vou colocar aqui ó né? sapinha de lado aí eu vou colocar as perninhas nela também tá bom Ó, oh, pessoal, finalizado ficou assim o nosso trabalho de sapinhos vaso, certo? Se vocês quiserem colocar as perninhas penduradas também pode, ó. Fica bonito do mesmo jeito, certo? E eu finalizei com esse verniz aqui, ó, verniz spray. Coloquei esses cacto aí, que é o que eu tenho, tenho aqui no momento, e quem já gostou também, é, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações você ser avisado para o próximo vídeo, deixa um joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês pessoal, nos ajude que a gente precisa de vocês nesse momento, tá bom? Para compartilhar os nossos vídeos, para que cheguem mais amigos e incentivem mais a gente fazer bons trabalhos, tá bom? E deixe seu comentário lá embaixo se você gostou desse passo a passo. E eu queria saber de vocês, se vocês gostam também de trabalho com reciclagem tipo... é Garrafa pet, papel machê, papietagem, luminária de garrafa, é, decorar vidros. Então deixe lá embaixo no comentário aqui, tá bom? Que eu vou vir com outros projetos futuros. Ok, pessoal? E até mais até o próximo vídeo, se Deus quiser.